E aí clã aqui, hoje a gente está voltando para a Eterna Noctis, estamos fazendo a gameplay completa, hoje a gente pretende derrotar a Fênix. Beleza, a gente está jogando no modo Noctis, eu acho, o modo mais difícil. No último vídeo a gente atravessou a Forja, encontrou o Velho três vezes, né? fez o desafio do Velho, é uma missão, ele é o pai de uma menina que te pede ajuda logo na entrada da Forja, e agora a gente vai enfrentar a Fênix. No último vídeo também a gente obteve mais uma Pena, dessas que a gente atira. Não. É fundamental ter duas penas para enfrentar a Fênix. Bastante enjoada. A maior, maior parte dos ataques que a gente faz nela né, vai ser com as penas. Mas também tem um ataque físico, um momento para dar um ataque físico bom. Vamos lá. Bom, lá vem ela. Ela tem três ataques laterais e um ataque por cima. Normalmente os ataques consistem em três sequências, igual que ela veio meio lateral dando rasante. Agora ela ou ela vem por cima ou ela para por cima. Essa coisa aqui. Tá tudo certo por enquanto. Agora ela tende a vir por cima soltando umas penas. Tipo, desarma as penas dela e ela solta as bolinhas necessárias aí para recuperar o HP. Quando ela tá no meio É só ir soltando flechinha nela que tá tudo certo Aqui foi diferente Vou ficar sempre mais ou menos no meio A primeira fase dela É a mais demorada tem que ter cuidado também para não... Puta mamãe! A gente pula na cabeça dela acertando dano. Acabou já essa fase dela, agora... Vai cair umas pilastras e a gente vai escalando bem rente a lava que vai subir. Por quê? Porque ela vem lateralmente. Você tem que sempre puxar ela para baixo Pronto O que, que muda das, da primeira para a segunda fase É o tamanho da plataforma Vai ficando mais curta E mais difícil mais difícil de não cair da plataforma, né? Aproveito o um momento aqui para subir um pouquinho e pegar os sangues das... Manter o máximo de distância. O, a última fase dela é imposs... eu acho impossível desviar desses negócios. Agora ela vem dando rasante. Não tem problema. A gente aproveita para puxar é, Não foi muito inteligente da nossa parte Carrega Ela pode repetir ataque igual agora Não necessariamente ela vai sempre variar sempre olhando pro chão porque não vem nada de cima, então. Ainda tipo, tá bem que não vem nada de cima, era só o que faltava vinha alguma coisa de cima. Primeiro, a gente, se preocupa em quebrar as penas e manter o nosso, nosso posicionamento. Carregar terceira e última fase dela. Agora as pilastras são mais curtas, então fica mais difícil desviar. A gente tomou, tomou muito dano. Deu certo, mais ou menos. Olha o tamanho, olha o tamanho da plataforma. E sobrou para gente. Ela começou com um ataque muito bom para gente. A gente pode dar um bom dano nela. A gente quase não tem espaço agora para acerto. ser desviado desses ataques do chão Carregou Agora, ó Errou Oi, <risos> deu certo, deu tudo certo A gente não pode desperdiçar essa chance Carrega, pega tudo. De novo. Aqui pode tentar acertar ela com uma pena, mas sinceramente acho difícil. Ainda bem que ela repetiu esse ataque. A gente vai usar o escudo. Tá muito bem, tá muito bem. Pior ataque disparado dela Nesse momento Por favor, tem acabado Não, não tem fim É muito difícil desviar desse ataque Não é rasante ainda Não sei se pode encostar nela, mas eu acho que o ideal é não, não encostar nela. Acho que acabou, acabou. Você me derrotou de novo, o Rei das Trevas. Que maravilha, derrotamos a Fênix. Oh, não se mova. Nossa segunda tentativa hoje Ela te deixa um trem aí Pra que, que será que serve? Poder da Fênix Agora alcançarei ao... Ah, pulo duplo Que maravilha Que maravilha, filho Agora a gente vai falar com um o velho que... Esse velho aí, ele... Ele tava meio que na seita da Fênix Tinha... Não acreditava mais no nosso personagem, apenas... Na Fênix aí ele deixa com a gente um negócio qualquer A gente vai entregar pra filha dele e falar que ele... Ele já era tem uma parte para cá que a gente não explorou. E tem uma razão muito muito simples, porque a gente não tinha pulo duplo. Com um pulo duplo, eu acho que é, eu acho que é possível explorar, talvez. Hum. acho que era necessário poder pular mesmo, senão não tinha como vir aqui. Os chefs bem que poderiam dar uma, né uma boa porcentagem de evoluir o nosso personagem, sabe uma porcentagem de A explorar então aqui o que faltou, nosso boneco ainda está muito fraco. Ali tem um tesouro, vai pegar ele. E aí o objetivo é o seguinte... Oh, tomamos, hein? Pega, cara. O que é isso? Vou fazer a estratégia de sempre, que é a seguinte... É... Sempre que você tá com um pouco HP... Gruda no save, passamos aqui no save facinho... Você faz aqui, ó. Bom... Perde seu negócio pertinho. O save aí você já recupera. Sem estresse. Dá uma olhada nessa bodega, velho. Aí, Que maravilha. Poção de saúde. E pra sair daqui agora? Vai ser fácil, hein? Uh! Deu certo. tinha absolutamente nada demais. Só uma poção de saúde. Pronto. Eu já tem um save ali. Apesar da dificuldade desse jogo, eu acho que os saves eles não judiam da gente. Ah, não foi muito complicado. Foi abrimos aqui mais um save. Tudo bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Com 65 por cento. O inimigo que é mais complicado Provavelmente não tem um inimigo muito mais complicado Que a gente explorou tudo Sim, e com isso a gente pegou uma gema da ponta oca Vamos ao elevador e voltar para o miúdo Uma coisa que eu vou mostrar antes de sair da forja É a seguinte Aquele, Eu acho que a gente tem que sair e falar com a filha do velho antes de dar certo Vamos lá. Não custa nada, não custa nada. Eu esqueço que agora a vida é fácil. A gente pode dar o pulo duplo. Que maravilha. Muito bem, vamos completar a missão. A menina deve estar do lado de fora. A gente entrega para ela, conclui a missão. Acho que ela dá alguma coisa para a gente. Não tenho certeza. Vamos lá. Seu pai está morto. Olha que grito legal de falar. Material escuro obtido. Ela te dá esse material escuro. A gente já obteve outros materiais os... Os... oscuro é. materiais escuro. Hum. Ele vai falar alguma coisa que tem que falar com o ferreiro. Exatamente isso. Então existem algumas Alguns fragmentos que a gente não pegou nenhum. Uma tristeza. Mas os fragmentos roxos eles são. Eles não têm poder. É, eles são tipo. Eles, você pega eles branquinho. Quando você pegar eles, você vem aqui com esse cara. Você vem aqui nessa região onde a gente tá indo. Dentro da forja. Toma um dano aqui sempre, né? <risos> e aqui você vai falar com o velho. E aí o velho, Ele que vai Arrumar suas gemas Tipo, ele faz com que elas Se ativem As gemas roxas Que inicialmente são brancas Você vem aí Paga material escuro pra ele E ele transforma a gema num negócio Que vai funcionar É isso É isso que serve o material escuro para isso e assim que se equipa as gemas roxas, vocês estão com dúvida nisso, é isso. Agora o que que a gente vai fazer da vida? A gente vai encontrar a entrada da próxima área, e fica... em algum lugar por aqui. É. Talvez o ideal seja é, fazer um teleporte para lá lá para caverna de cristal parte de baixo acho que é mais mais rápido né a gente poderia ir todo o caminho no caminho farmando ficando enorme mas não Se eu não me engano, se eu não me engano o elevador já é aqui e eu me enganei, me enganei completamente. tantos bichos do caminho, mas aqui é o lugar mais próximo de onde a gente tem que ir. Tem esse trono e a gente vai descer. Não tem bem esse, essa entradinha aqui. Fundidinha. Só vamos descendo. Eu gosto da música de saia, acho bonita. Prestamento é certo, mais ou menos, né? Mais ou mais ou Saímos. E agora para cá, essa parte dos carrinhos que é enjoada, mas com pulo duplo é muito mais fácil. Oh! <risos> Ali é um fragmento de vidro de vitral, a gente ainda não não mostrou como é que faz, como é que chega nem nada pronto pegamos um fragmento de espírito A parte legal é que se você errar os pulos, você volta para o começo, olha que legal! Ah, até aqui não. Bom, hein? Atravessamos a primeira parte. Eu acho que com, sem o pulo duplo é muito difícil chegar aqui. Pronto, nada. Ainda tem um desacertozinho pela frente. Ó. Esse não é. Já estou com grande dor. Essa é a parte mais sossegada. Aqui também não é muito sossegada, não, viu? Nossa, que maravilha A gente morreu, mais demais, demais Nossa, vocês não tem noção E chegamos no ponto Que era necessário Por sorte, tem um tem Um troninho bem aqui Facilita a vida e você nunca mais Tem que passar por tudo isso Para chegar nesse elevador, que vai dar acesso a área nova Tem um corta caminho que a gente vai abrir que fica bem embaixo do chefe do chefe minhoca a gente enfrenta o minhoca tem muita coisa na frente Bauzinho Vamos usar aqui A poção de saúde Nossa Pra cá a gente só vai voltar Quando tiver um item E tiver, nosso personagem estiver mais completo Sempre tem que ficar explorando Esse jogo tem muitos segredos Muita coisa na frente. É As poucas coisas que eu não gosto nesse jogo é a poluição visual incrível, né? é incrível. Vou dar uma carregadinha. maravilhoso recuperamos tudo tudo que a gente perdeu na correria como é que eu vou desviar do negócio né está tudo na frente um safe maravilhoso Vendo? Aquele corredorzinho que parecia no cantinho. Que bicho sem vergonha. Hum, essa parede está caindo aos pedaços. Que maravilha! Agora olha onde a gente tá. Tá certo que, com quando a gente já chegou naquele ponto e, e encontrou o trono, já não há a menor necessidade de passar por aquela área toda novamente, né? Aquela área complicada. Mas mesmo assim, é bom abrir esse corta-caminho, conforme a gente vai avançando no jogo, a gente vai explorar as áreas, então quanto mais estiver aberto, melhor Aí, um tesouro Poção de saúde E é isso Pessoal, a gente derrotou a Fênix hoje, concluímos a missão do pai da menina, do pai perdido é, encontramos a entrada para a próxima área da nossa nossa jugatina. Não dá mais uma explorada aqui embaixo, né? Enquanto a gente volta e vai comentando, acho que não tem nada. Nada de importante aqui, tirando o fato de que tem algo muito importante aqui para concluir a missão do Goblin, é hey, Goblin. um ponto, acho que não é bem aqui onde tem um negócio importante por regobre. <risos> não tem problema, não tem problema. A gente vai fazer isso mais para frente. Só tá aqui a entrada. Bom, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Vocês gostaram? Deixa o like pra gente é, Deixa um comentário Eu falo normalmente, Ah, é verdade Deixa um like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos de Metroidvania em recomendações Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo E fica assim, até o próximo vídeo Viva amizade Vou desligar aqui